Então, como é que eu posso aproveitar, Nath, a liquidação fantástica para realmente aumentar as minhas vendas dentro do Magalu, né? dentro do Magalu Marketplace? Legal. Então, assim, o é, é, primeiro ponto que você tem que ter é desenhar muito bem a sua estratégia. Então, pegar lá os seus produtos de curvar, é, ver a sua margem, qual o desconto que você pode proporcionar, porque assim, é, a liquidação fantástica a gente está falando realmente de descontos aí excelentes. Né? Então você vai pegar a sua curva, A, ver o melhor desconto que você pode estar tá dando dentro da curva da sua, mar... da... Dentro da sua margem né Depois você vai pegar os seus produtos de curva B é, Geralmente curva B você já consegue estar tá dando um desconto maior, por de você maior ainda né? Então você vai fazer essa junção, você pode até de repente criar kits né E o ponto principal, além do desconto, é a experiência que você vai proporcionar para o consumidor Então assim, é, a gente sempre foca aqui e fala é, no prazo de entrega ali o prazo de entrega ele é fundamental para que você proporcione uma experiência para o boa né? para o seu cliente final é, Afinal, assim, a gente compra na internet e a gente é muito ansioso né? A gente compra hoje e quer receber amanhã então assim, é, se você conseguir cumprir o, pra, o prazo de entrega, é, ter um saque aí super efetivo, né? Porque se der algum problema, você está se comunicando ali com o seu cliente. Eu acho que esses são os pontos fundamentais para você ter sucesso aí na liquidação fantástica e conseguir é, já gerar um legado aí nessa, nessa ação aqui com a gente. Isa, você quer complementar alguma coisa dentro de boas ele. práticas aí? Bora! então eu acho que é legal a gente falar sobre liquidação Ale, mas também relembrar o ano todo né então o ano está começando 2022 então a gente tem um ano comercial todo pela frente e eu acho que tem todos os outros pontos né olha que são pontos também que vocês já atuam aí na parte de consultoria que são os pontos aí que dão uma acelerada é, na parte aí do do logístico. eu acho que é legal tocar é, eu acho que né independente de participar pessoal dessas ações comerciais né que vão acelerar é muito importante o seu básico estar tá sendo bem feito, né, Alê? E aí, quando a gente está falando de básico, a gente está falando do quê? De catálogo estruturado. Então, a gente sabe hoje que o catálogo é um ponto extremamente importante dentro do aqui do Magalu Marketplace. né? Então, é ali a parte de você co colocar uma foto de qualidade, estruturar um título, né? colocar uma descrição. Que a gente sabe que isso também é um ponto que vai ali ranquear, né, Alê? Que vai ser aí o resultado da busca, né? o consumidor entra ali e vai colocar na busca, né? Procurar o produto, né? Muitas vezes o seu título não está estruturado, não vai ser o retorno da busca. Então assim é um ponto primordial ali para você conseguir também é, se posicionar bem. Então o catálogo, né? Tendo toda a parte de estoque, né? A parte dos kits. Então é uma ótima data ali para você preparar kit, né? Um momento ali que tem bastante saída. Eu adoro kit, né? Adoro aí comprar. Então é super legal preparar ali mesmo. Então, ter cuidado, né, Ale? Com a parte do EAN também. Então, se você tem EAN dentro dos seus produtos, ainda puxando de catálogo, é, insere ali, né? A gente sabe também que tem o Google, enfim, que pode ali impulsionar também a sua venda. Então, fica preparado, né? Olhando todos esses pontos, com certeza, esses vão ter sucesso. Como a gente disse, é uma grande data e ainda dá tempo, né, Ale? Então, começa amanhã. A grande data é amanhã, né? Sexta-feira aí. Então, dá tempo, né, acessar ali o Magalu Promoções e colocar as ofertas para que a gente consiga aí dar uma boa saída, né?